Olá turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Eu sou a professora Silene e a aula de hoje é da disciplina de Geografia para o segundo ano. Vamos aqui conhecer o roteiro da aula de hoje. Então nós vamos falar sobre a orientação, forma de se orientar pelo sol e a rosa dos ventos e a bússola. Para chegarmos a algum lugar nós precisamos é, de algumas informações, porque não dá né, para ir para algum lugar sem saber o nome da rua, sem saber de alguma, algum ponto de referência, em que direção, né? qual a direção daquele lugar. Então, para chegarmos ao lugar desejado, nós precisamos de algumas informações que são muito importantes. Vamos ver aqui. Precisamos saber o nome das ruas, das avenidas, das praças, a localização de um edifício, ou de uma casa comercial, ou de um monumento bem conhecido... Ponto de ônibus, a gente precisa saber quais os pontos de ônibus, estações de metrô ou trem. E se passamos por túneis, pontes, viadutos, rios, bosques e etc. Então essas informações são muito importantes para a gente poder encontrar o local desejado. Então orientar quer dizer procurar o oriente, o lugar onde nasce o sol. Ou encontrar o rumo, encontrar também a direção. Aqui nós temos uma imagem, nós vamos analisar bem essa imagem. Para nos orientar, é necessário saber a direção em que está o local a ser localizado. Então, ali nessa imagem, vocês vão prestar bastante atenção, porque é muito importante. Ali nós temos ali um garotinho chamado Fábio, ele está bem aqui nesse centro aqui, ó. ele está em frente à praça, em frente àquela fontezinha ali. Então, do lado, se vocês observarem, ele está virado para lá, então... O lado direito dele vai ser essa mão aqui. Então, ali você, do lado direito de Fábio, vai ter a escola. Do lado esquerdo, observe, ali tem o um banco e uma farmácia. Atrás de Fábio tem ali é, um módulo policial. E à frente de Fábio, ali tem o correio, mais à frente tem o um restaurante. Então, nós percebemos que tem vários pontos de referência, ok? Então, vocês... Observem bem essa, essa imagem, porque agora nós vamos fazer uma pequena atividade usando exatamente essa imagem. Então aqui, na nossa atividade, você vai dizer, é, por exemplo, se Fábio estivesse em frente à escola olhando para a praça. Eu vou voltar na imagem para explicar como seria. Se vocês observarem, ele está ali ó, de frente para aquela fonte luminosa. Na nossa atividade, vocês vão imaginar é, como seriam as informações se ele estivesse aqui, ó, né, aqui desse lado, virado para a praça. Aí vocês vão dizer, se, o que, vão dizer o que está à direita de Fábio, o que está à esquerda de Fábio, se ele seguisse em frente e cruzasse a praça, o que encontraria? Então vocês vão voltar aí na no nosso slide, vão observar da forma como eu expliquei, Fábio agora ele está em frente à escola, só que olhando para a praça. E de acordo com o que se pede, vocês vão responder. E depois nós voltamos aqui para conferir, tá bom? Respondam aí. Vamos lá, então, ver aqui como ficou as respostas. O que está à direita de Fábio? O museu, o correio e o restaurante. E à esquerda de Fábio? O quarteirão onde fica o mercado. Se ele seguisse em frente e cruzasse a praça, o que ele encontraria? O quarteirão onde fica a farmácia e o banco. Certinho aí? Espero que vocês tenham acertado. Vamos aqui agora ver formas de orientar pelo sol. Nós falamos ali de, né, da forma de orientação, com referências locais, saber o que está à nossa direita, o que está à nossa esquerda, o que está à frente, o que está atrás. E agora nós vamos ver a formas de orientação pelo sol. Além das estrelas e a bússola, o sol é um instrumento fundamental e eficiente para é, orientação. Aqui nós temos duas imagens. Vocês vão observar e analisar essa, essa imagem com bastante atenção. Olha só. Aqui o sol está nascendo, é manhã, então está começando o dia. O lado que o sol surge chama-se é, Oriente Leste. Então. O, lugar, o lado onde nasce o sol é o leste. Ali na nossa outra imagem, olha só, o sol não está mais lá, o sol já está do lado de cá. Então, o sol está se pondo, começa a noite. Logo, onde o sol se põe, chama-se ocidente, o oente, que é o oeste. Então, lembrem sempre, onde o sol nasce é o leste e onde o sol se põe é o oeste. Aqui nós temos essa imagem, olha só, prestem atenção. Olha só, o garotinho aqui, ele está de frente para o norte. Nós falamos do leste e do oeste. Nós falamos que o sol nasce, olha aqui, ó, no leste. E quando ele vai se pôr, ele se põe no oeste. Aqui nós temos leste, oeste e norte e sul. Esse, essas referências aqui são os pontos cardeais. Então, os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste, que, são, que é a direção onde nasce o Sol, sempre lembrando que é no leste, onde ele se põe no oeste. E nós temos o norte e o sul. Aqui são os pontos cardeais. Agora nós vamos falar sobre a rosa dos ventos e a bússola. A rosa dos ventos e a bússola são um instrumentos muito utilizados para orientação. Nos mapas, nos navios, nos aviões, as direções cardeais são indicadas é, por pontos em um instrumento chamado de rosa dos ventos. Então, aqui na rosa dos ventos, nós temos os pontos cardeais. E além dos pontos cardeais, nós vamos ter também outros pontos, que são chamados de pontos colaterais, que estão entre os pontos cardeais. Olha só, aqui nós temos o noroeste, sudoeste, sudeste e nordeste. Então aqui esse instrumento é chamado de rosa dos ventos. Ali nós temos a bússola. Nem sempre dá para se orientar pelo sol, porque muitas vezes não tem o sol, mas tem instrumentos como a bússola que dá uma orientação, que dá uma indicação de onde se está. Ali na bússola tem um ponteiro ou uma agulha, como é chamado. Ali ela vai indicar onde está o norte, sempre ele vai dizer, aquele ponteiro vai sempre apontar para o norte. Então, quando, é, sabendo onde está o norte, vai saber aonde está os outros pontos cardeais, tá certo? Então, vamos para uma atividade para entendermos um pouquinho mais esse nosso assunto. Aqui vocês vão marcar com o X o que estiver correto. Vocês vão aqui, o Sol surge, vocês vão escolher a opção que está correta e marcar onde o sol se põe, da mesma forma, vamos escolher a resposta que estiver correta e marcar. Com base nas informações do texto, responda: Como se chama o lado em que o sol surge pela manhã e o lado em que o sol se põe à tarde? Lembrem da nossa explicação, respondam e voltamos já já para conferir. Eu aconselho vocês a se esforçarem em responder, ainda que vocês ficarem com certa. Se tiver alguma dúvida, ainda assim, respondam o que vocês conseguirem e depois a gente tira as dúvidas aqui juntos. E assim a gente consegue é, responder, ver o que está correto, tá bom? Respondam aí. Vamos lá? Vamos ver como ficou as nossas respostas? Olha só, o sol surge, como nós falamos, pela manhã. E o sol se põe à tarde. E aqui, como se chama o lado em que o sol surge pela manhã? Chama-se nascente ou leste. E o lado em que o sol se põe à tarde chama-se... Poente ou oeste. Então, se vocês responderam assim, vocês estão de parabéns. Vamos lá. Escreva C para as frases certas e E para as frases erradas. O sol surge sempre do mesmo lado. O sol se põe sempre no mesmo lado. Podemos ver o sol todos os dias. Poente é o lado em que o sol se põe. Então, vocês é, respondam aí e voltamos para conferir aqui, tá bom? Vamos lá, vamos ver como ficou as nossas respostas? Aqui a primeira, correto. O sol surge sempre do mesmo lado. Aqui também está correto. O sol se põe sempre do mesmo lado. Aqui, podemos ver o sol todos os dias? Não. Lembra que eu falei que muitas vezes não tem como se orientar pelo sol? E aí existem instrumentos que ajudam, que a bússola é um desses instrumentos, que tem aquele ponteiro que indica onde é o norte. Então, essa resposta aqui é errada. E aqui, poente ao lado em que o sol se põe? Sim. E chegando, estamos chegando ao final da nossa aulinha de hoje. Vou fazer um breve resumo do que nós vimos hoje na nossa aulinha. Falamos sobre a orientação. Nós vimos, né? Precisamos de algumas informações para nos orientar. Precisamos saber de alguns locais, de algumas referências. E nós falamos muito assim, utilizando referências que estão à nossa direita. É, referência de locais que estão à nossa esquerda, que estão à nossa frente, que estão atrás. Nós falamos, né, mostramos aquela imagem ali onde estava ilustrando os locais onde estava à direita, à esquerda, e à frente e atrás né, daquele garotinho. Então, é muito importante termos essas informações. Como é que nós vamos encontrar um endereço, um local, se nós não tivermos nenhuma informação? Né? Então, nós precisamos e é muito importante ter todas essas informações. Depois nós falamos da forma de se orientar pelo sol. Nós vimos então que o sol nasce né, em, um, em uma direção, nós vimos que o, o local onde o sol nasce chama-se leste e aonde o sol se põe chama-se oeste. E aí nós aprendemos sobre o que? Sobre os pontos cardeais, que, que é o norte, o sul, o leste e o oeste. Depois nós falamos sobre a rosa dos ventos e a bússola que são instrumentos de orientação. Aí a rosa dos ventos, ela, além de ter os pontos cardeais, ela tem os pontos colaterais. Esses pontos, eles ficam entre os pontos cardeais. Nós temos então os pontos colaterais, nós temos o sudeste, sudoeste, o nordeste e o noroeste. E nós falamos também da bússola, como ela, ela também dá essa orientação, porque nem sempre se tem o sol, então, a bússola, ela vai sempre indicar aonde está o norte. Sabendo onde está o norte, então, sabe onde estão os demais pontos cardeais. Bom, então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento e tenham participado. Aqui está a referência que nós utilizamos, que é o livro da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Muito obrigada por assistir a aula de hoje e nós nos veremos em uma próxima aula.